você vai iniciar ensino médio, quer fazer um curso técnico ou está se preparando para começar uma graduação, temos uma novidade para você. O Yeshul de Minas está com inscrições abertas e mais de 80 cursos, com um total de 3.500 vagas e você não paga nada para estudar aqui. Você pode fazer tanto curso à distância, pela internet, como estudar de forma presencial, em uma de nossas unidades, nas cidades de Carmo de Minas, em Confidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações. Venha estudar no IF Sul de Minas, siga nossas redes sociais e faça sua inscrição até 11 de novembro pelo site. Sul de Minas, um mundo de oportunidades para você.